Eu sou Melissa Lorange e eu sou o live action de Relêão que você não pediu para Disney. OK, OK, OK. Estamos com uma onda de remakes e novas versões de clássicos do cinema, da TV, e até dos videogames acontecendo consecutivamente por esses anos 2010. É remake de desenho dos anos 80, é remake de filme dos anos 80, é Hollywood adaptando cinemas orientais, não é mesmo? E a gente fica se perguntando, mas será que isso é necessário? Mas será que isso é uma Crise da criatividade de Hollywood, dos produtores de conteúdo midiático, de cinema, série e TV? Ou será que essas atualizações são muito necessárias para que novos públicos tenham acesso àquelas antigas narrativas e que, na verdade, essas narrativas sejam adaptadas para novas realidades e novos tempos? Eu dividi esse vídeo em tópicos e, como eu gosto muito de tópicos, Vamos começar falando sobre Teen Titans e Thundercats. Muita gente conheceu Jovem Titãs pela primeira versão animada do Cartoon Network. Mas Jovem Titãs é um quadrinho dos anos 80 da DC. Jovem Titãs é tudo menos jovem, tem quase a minha idade. Ai, tá? eu já não sou nenhuma mocinha. Mas enfim, as pessoas primeiro conheceram este desenho dos Jovens Titãs e agora ficaram muito chateados incomodados com Teen Titans Go, que é uma versão bem infantil e bem cômica de Teen Titans que o Cartoon Network optou por fazer, no lugar de dar continuidade para sua série animada original. segurem se De forma muito parecida, Thundercats, que é um desenho lá dos anos 80, né, Thundercats é bem antigo, é da minha infância, recebeu uma atualização no começo dos anos 2010, de um desenho mais jovem, mais moderno, com traço mais interessante, mais dinâmico. E agora vai ter também uma nova versão infantil, cartunesca, em SD, super deformados, né? Bem pra crianças. E a internet, as pessoas não gostaram muito disso. Elas não ficaram muito contentes, ficaram muito satisfeitas, elas não ficaram nem um pouco felizes. Reclamaram pra caramba, eu também reclamei porque eu acho Titãs bem chato. Mas assim, deixa eu te dizer uma coisa, esses dois desenhos não são para você, que leu Diomedes Titãs nos anos 80 e que viu o Thundercats nos anos 80, não é pra você, esses, esses desenhos são para crianças da idade da minha sobrinha de 8 anos, é uma sátira utilizando personagens antigos que pra gente dizem muita coisa, mas que pra eles não dizem nada. Talvez você tenha adorado a versão animada. Talvez você tenha adorado a primeira versão animada de Teen Titans no Cartoon Network, mas um fã antigo um de quadrinhos pode ter achado chato. E quando o Thundercats teve a sua primeira atualização visual, muita gente cagou e andou para o desenho. Então, na verdade, já tinha uma atualização, um phantom juvenil. Vocês não deram atenção, eles fizeram para criança, porque é isso que vende, no final de contas tudo é um grande produto capitalista, porque é nessa bosta que nós vivemos. Falando isso de público-alvo, vamos passar para as outras duas atualizações com personagens femininas que a Netflix fez este ano, que é Sabrina e Sheehan. Eu não assisti a Sabrina inteira, porque eu estou assistindo com uma pessoa que dorme na metade do episódio, então a culpa toda é dele. Eu não tenho culpa, mas tudo bem, eu prometo dizer que a ver e vou ver. Está uma reclamação pública. <risos> mas eu assisti Sheehan. E assim, essa xirra não é a minha xirra dos anos 80. Esta Sabrina definitivamente não é a Sabrina dos anos 90. Enfim, a Sabrina que nós estamos habituados a ver com o Salem bem sarcástico. Essas novas versões são atualizações das narrativas para outros momentos e com outros tons. A nova Sabrina ela é um conto de horror, ela não é um conto de comédia, e ela vai tratar questões de feminismo e de liberdade religiosa que a primeira Sabrina não tratava. Da mesma forma que a xirra nova pega um pouco a ideia da guerra antifascista, antiimperialista e antimilitar, da horda versus rebelião, e dá uma outra repaginada, dando muito mais protagonismo às princesas e às personagens femininas do que a versão anterior. Está liberado você, crítico da internet, gostar ou não gostar das versões novas, antigas ou das duas, porque são histórias distintas, usando o mesmo referencial. São atualizações, mas que não apagam de forma nenhuma os títulos anteriores de Sabrina e de Xirra. Mas a gente sabe que o maior debate sobre a nova Xirra não foi o seu tom narrativo. O maior debate sobre a nova Chira foi como a personagem era mostrada. Ela é uma personagem feminina, sem decotes, sem uma micro -saia, sem todo um apelo sexual feminino que a Xirra dos anos 80 tinha, porque, né, nos anos 80, já viu a Xuxa dos anos 80? Ah, amigo, nos anos 80 as personagens femininas andavam semi e é isso aí. Muita gente detestou essa nova Xirra porque diz que ela não tinha pelos femininos. Que aparentemente, para ser mulher, tem que ter um peito saltando para fora da roupa. Se não tiver um peito saltando para fora da roupa, não consegue identificar com uma personagem feminina. Né? Porque esse novo corpo feminino da Xirra, alto, musculoso, sem decotes, incomoda aquele nerd, padrão, chato pra caralho, punheteiro, machista. Então, só por isso, este novo desenho da Chira está de parabéns, que eu amei! E sim, como as personagens são tratadas durante o desenho, é muito fofo, muito interessante, eu gostei bastante, mas sim, particularmente Melissa Orange gosta mais da chira anterior, que é muito mais forte, transforma as em coisa, bate nas pessoas, é muito mais sarcástica. São Xirras completamente diferentes. Uma é adulta e a outra é adolescente. E não dá pra gente contar a mesma história com personagens que são adultos e personagens que são adolescentes. E aí a gente passa por uma coisa que me incomoda bastante, que são os live-actions da Disney. A Disney tá com essa mania agora de fazer versões de filme com atores de todos os desenhos que ela produziu no passado, né? Porque, aparentemente, acabou a criatividade da Disney. Eu acho isso um grandíssimo caça-niquel, mas é uma opinião muito particular. Se você acha isso maravilhoso, eu acho maravilhoso eu acho qualquer coisa porque por exemplo fui eu assistir a bela e a fera com a emma watson meu deus que filme ruim gente. vocês gostam e aí eu tenho, eu tenho a seguinte teoria vocês gostam dessas atualizações porque vocês gostam dos atores envolvidos e porque vocês têm uma relação afetiva com os personagens e a história. Porque o filme é ruim. De doer. Mas você vai me desculpar. O filme é ruim de mim. Comer, que eu, eu tava assistindo, eu dava pausa. Eu ia comer um negócio. Olhar o Facebook. Gente, é um saco o filme. O filme é chato. O filme é mal feito. O filme é... Uh, uh, completamente <risos> necessário E assim, Bela e a Fera envelheceu muito bem. A Bela e a Fera segue sendo um ótimo desenho da Disney, com uma protagonista feminina que não fica baixando a cabeça pra macho. E aí eles fizeram essa versão com atores e atrizes que não estavam nem um pouco empolgados com essa história. E é bem chato. Eu não vi Cinderela, eu não posso opinar sobre Cinderela, mas eu vi A Bela e a Fera, Malévola, que é uma atualização da história também, é tipo... Ah, é legal, é bacana. Eu acho que a Disney apela muito no nosso coraçãozinho. Ela pega o um negócio e assim, olha esses atores que vocês gostam, interpretando essas histórias que vocês gostam e eu vou ganhar muito dinheiro. E a gente vai lá e o que? Compra. E a Disney faz o quê? um dinheiro. Mas vão, mão da consciência, é necessário o gás o tempo, dinheiro e produção para essas histórias recontadas com atores? Parece para mim que a Disney está questionando a validade de seus desenhos, mas enfim. Isso é uma coisa também muito particular. Você pode discordar perfeitamente de mim, que eu não li pra você mesmo. No caso, o canal é meu. E aí, a gente cai no Rei Leão, que as pessoas ficam discutindo se é live action ou se não é, porque os atores estão interpretando, na verdade, personagens em 3D. E, mas não, mas tem captura de movimento. Então, na verdade, é live action, porque a Tori sim. Eu estava esperando que fosse um live action como a peça da Broadway. Porque eu sou trouxa. Eu achei que eu não ia ser trouxa, Fui trouxa. Eu achei que é um ser atores negros vestidos, caracterizados como os personagens, sim! E cá entre nós, eu gosto mais dessa ideia do que da ideia dos personagens 3D capturados por atores. Prefiro muito mais. Acho muito mais legal, acho muito mais lúdico, acho muito mais interessante, muito mais revolucionário do que pegar exatamente as mesmas cenas em animação e fazer uma outra animação com captura de atores que, na verdade, estão imitando as cenas do desenho. Gente, isso tudo é para Beyoncé ganhar um Oscar. Gente. É porque as pessoas querem dar um Oscar para a Beyoncé e a Beyoncé merece um Oscar, sim. Dá logo para ela, todo mundo fica feliz, entendeu? Mas se isso é uma boa ideia ou não, acho uma peça ideia, acho chato pra caramba. Se você acha que é uma boa ideia, diga por quê? Porque eu não consigo nem entender qual é a necessidade disso. E as pessoas não vai nem entrar no mérito das live actions de Mulan e a live action de Aladdin que estão em produção, que a gente já ficou sabendo umas coisas muito esquisitas, entendeu? E é, não tem como defender uma coisa dessa, não tem como defender a Mulan sem Mushu, eu não defendo um Rei Leão sem Se Preparem, eu não defendo. É golpe, é golpe. Próximo tópicozinho remix de Hollywood. Hollis tem uma mania, né? Tem essa, tem essa mania de fazer remake de filme. Ele pega um filme que já aconteceu, aí ele faz o filme todo de novo com outras pessoas. E você fica. Eu já vi essa história. E ela funcionava muito bem, obrigada. Por causa de que você tá fazendo isso de novo? Por causa de que estamos fazendo um remake de Vingador do Futuro? sequer é um clássico. Esse caso de Hollywood é muito grave, porque assim, é um tempo, um dinheiro que poderia estar sendo investido em novas histórias para se contar. E aí você pega essa história antiga, faz com novos atores, fica normalmente uma bosta, dificilmente fica bom. Eu não vi o filme da Lady Gaga para dizer, porque é um remake do remake do remake do remake do remake, na verdade é quase uma versão, né? nem um remake mais, é uma versão com outros atores. Eu sinto que em, algumas, em alguns casos desse você está vendo tipo uma versão teatral local, essa aqui é uma montagem nova com outros atores da mesma história. E aí eu consigo até engolir. Mas assim difícil, né? Muito difícil esse negócio de ficar defendendo remake de filme que tá lá no passado dos anos 80, belíssimo. Ah, a gente tem a nova tecnologia, mas não tem impacto. Não é legal. Não gosto. E pra finalizar esse papo de remakes, etc., a gente tem que falar das versões americanas de produções orientais. Pra que um Ghost in the Shell? filme protagonizado por uma mulher caucasiana Para quê? Para que uma versão de filme de Dragon Ball Z? Dragon Ball Z já é ruim sozinho, não precisa adaptar Por que Hollywood precisa fazer uma história ocidental De cons de terror japoneses? Parece que Hollywood fica olhando assim é ah, que bonita essa história! Vou fazer melhor contando com o americano, vai lá e faz merda. Nunca, nunca na história da humanidade uma versão americana foi melhor do que a versão original da parada. Nunca, jamais. Se você conhece um caso desse, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu desconheço, eu desconheço. Encerrando esse debate, eu queria dizer que eu falando sim, remakes. Acho remakes uma ótima oportunidade da gente pegar histórias que foram contadas com protagonistas normalmente todos brancos, todos calcasianos, todos héteros, e fazer novas versões introduzindo minorias, como é o caso de she -ha. não é mesmo? A nova she tem diversos personagens com diversas representatividades, diversas minorias distintas. Nosso arqueiro não é mais um homem branco, a nossa cintilante não é mais uma mulher magra, a gente tem outros corpos representados ali. A gente pode introduzir um personagem gay que naquela época não era viável, porque agora sim a gente tem essa possibilidade. E aí você tem duas princesas lésbicas em e as princesas do poder. Isso não era possível. Em 1980, embora tudo fosse muito gay, mas é uma coisa muito gay porque nos 80 era meio viado, meio bicho, mas não tinha exatamente o um negócio das pessoas estarem se beijando e se comendo. É só uma coisa meio de viadagem mesmo, que nos 80 era um negócio esquisito. Eu gosto muito, eu tenho bastante prazer nos anos 80, nasci lá, coisa incrível, só produziu coisa boa. Mas se a gente não usa essas oportunidades de remake pra fazer. Outros corpos serem viáveis naquelas histórias e incomodar o status quo, porque sempre que eu saio um personagem atualizado, entendeu? Com uma cor de pele diferente, uma orientação sexual diferente, um gênero diferente, só tinha personagem masculino, você pega esse personagem masculino, faz virar uma mulher que não muda em absolutamente nada, as pessoas ficam muito incomodadas. Enquanto enquanto estiver incomodando, pode fazer eu apoio. Bastante. E lembrando que se você detesta as novas versões, assim como eu detesto várias outras, não vá assistir. Fique lá com a sua versão antiga. Não é mesmo? Mas não é impossível criticar a nossa falta de criatividade caça-níquel das empresas que estão apelando para a nossa nostalgia e para atores que nós gostamos, interpretando histórias que nós já conhecemos era só isso tudo que eu queria dizer não tem quantos minutos vai ficar esse vídeo entendeu mas se vocês estão há muito tempo sem vídeo meu vocês devem estar morrendo de saudade eu vou sair por ali e a gente se vê na segunda-feira com exatamente a mesma montação com outro vídeo com outro tema obrigada se inscreva nesse canal essa coisa é toda tá fui Aproveitar esse momento para dizer que eu mesma tenho muita vontade de fazer remake de vídeos antigos meus. Onde a minha maquiagem estava tenebrosa, as minhas perucas eram um lixo e os meus argumentos estavam incompletos. Mas infelizmente a internet não te perdoa e ela nunca, nunca esquece.